Sei se vou te amar de novo Olhando suas mordidas no meu corpo Nas minhas memórias eu coloco fogo Você jogou no lixo todo meu esforço Você jogou no Pra você Então ob... Contado. Oh, oh, oh, oh, oh. Sabe essa dor, não me deixa eu não sei mais o que fazer Não sei o que ela planeja, eu tô com medo de morrer você não viu o que eu vi, não fez o que eu fiz Acho que eu não sei, que sei só uma atriz Só me diz o que fiz vi dessa vida, fodida perdida em raiz Eu não tô bem, eu não tô bem Sabe a minha vida é composta de pecados Agradeço ao cosmos por eu ser assim E com esses olhos, ver quem é aliado E eu, tô me alimentando do me aproveitando de toda essa vida podre, toda yeah. a esperança enfim morreu já se foi. Que se foda, mano, essa fita não é de hoje, minha alma tá podre. Isso é um fato e ninguém hey, pode mudar. Yeah. Eu tô sozinho, eu tô ceifado yeah. e assim vou terminar. Yeah. Já aceitei tudo que eles me deram. Já fui um taxado de um número zero, mas não me conformei com nada que me disseram. Tá marcado no meu peito que hoje eu levo isso a sério.